Esse vídeo foi gravado dia 13 de maio de 2021, quinta. Ou seja, o aniversário dela foi 13 de maio. Oi, Opa! gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu tô falando assim, rápido ah, e tudo mais. Porque eu estou indo na casa da minha prima... Ué? E ele é minha mãe Eu Estou indo na casa da minha prima, gente E tipo assim, como vocês sabem A gente pra sair sai assim, né, a gente Na correria e tal, a não organiza nada Só sai e pronto Entendeu, gente? Então hoje a gente tá indo lá na casa da minha prima Porque é o aniversário dela, gente Então a gente quer ir lá Meio que fazer uma superzinha, né Gente, o Brito tá aqui, ó Dá pra ver, não? Ava, é mesmo? Mas ele tá ali no meu quarto O Brito é o toy, tá, gente? Pra quem não conhece é, ele tá no meu quarto. Tá... E eu vou soltar ele. Aí, meu chuchu. Vê. Vem, vem. Ui, corre pra mamãe não pegar. <risos> Pode soltar. <risos> bye bye. É. Dá oi, mãe, pro vídeo. Oi, Bora! Tchau, neném! Tadinho, gente, tá moda. Olha, gente, minha mãe tá enchendo balão no carro. <risos> pra você ver como a gente sai de última hora Pra vocês verem E eu vou encher aqui também, gente Ai gente, eu tenho muito medo Tenho muito nervoso. E gente, gente temos Algumas então gente, acabamos de chegar gente, no supermercado Jesus amado, que vergonha que eu tô Nossa merda minha... Tô vencendo minhas vergonhas hein? É esse mesmo. é pra vencer só de medir, De gravar vídeo não, é pra vencer tudo Alguém o ó o que já passado Aqui ó, tô achando a bicicleta Aqui ó Se hum, comprar o que? Tem que ver na compra do produto ah, é da queijo doce ali. Ah, queijo doce, eles são bons. Mas esse negócio de temperatura é meio quase que um teste de covid rápido, né? Não dá também, só pra ver se tá doente. Então, aí se a pessoa... A quebre não quer dizer que a pessoa esteja doente de covid. Então. Pode estar com qualquer outra mas aí já manda a pessoa voltar. É, mas aí já descobre que a pessoa tá doente, sabe? Às vezes a pessoa nem sabe. É É bom isso. Eu acho que devia continuar, mesmo depois que o Covid acabasse. Mas tem lugares que eles tá fingindo, né? Que tão é, é. Gente, eu nem sei se vocês estão estudando direito, porque eu tô sem fone, eu tirei para ver como é que fica. Meu pai acabou de chegar. Então, se vocês não estiverem estudando direito, me perdoem, tá gente? Eu vou legendar para vocês. <risos> e a gente eu esqueci de avisar para vocês que a gente ia vir no mercado. A gente só chegou e eu nem avisei que a gente ia chegar no mercado. Olha que bonito! É. Gente, então acabamos de pegar o bolo, né? Agora a gente vai pagar e sair fora. Eu acho. Não vou levar vela, porque não é velório, é aniversário. Ai, Ai meu pai! Velório é que leva vela. Ai, é. não leva vela. É, tá bom. Gente, agora vamos pegar um refri, um suco, não sei. <risos> Gente, eu tô vendo a hora de eu bater em alguma coisa que cai no chão. Gente, estamos saindo aqui do supermercado. Somos. Chegamos. Chora né? não, chora <risos> <Sharaná. risos> É Quantos é anos? Tá discurso, discurso, discurso 23? Ah, meus 23 anos Ah, meus 23 anos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Eu tô sem falar Eu não tinha que Gente, gente eu fiquei mais é ou menos assim, não. Acredito. Foi, ela comentou minha mãe comentou cedo. Vamos entrar, gente. Nós conversamos um pouco e fomos ver a, mãe, a cachorrinha dela e os seus filhotinhos. Ai, que linda! Oi, que linda. Oi, coisa mais linda! <risos> que mamãe oi, mais oi, oi, oi. Tá magrinho, é. oh, que linda! Tá magrinha, só tomando mensagem. É, tadinha. Eu ah, meu chuchu. Chuchu. Eu quero meu um tá disso. Eu <risos> <pegaram> meu filho. <risos> oh, Zônia, Olha o zóio na cama, Olha. Tentando levantar o oh, meu Olha o branco. Pode pegar, mãe. Tem sempre um. Então, eu não sei. Acho que não, mas É bom, não. Fica com cheiro, né? É. Ela pode comer. Ela pode, rejeitar. Ela pode rejeitar. Ah, é. Olha é, é que ah, que ah, eu já falei do risco. Pode acontecer. Ah, não, não, não. Eu gostei ah, dos dois ah, que eu gostei mais. desse ah, branco aqui. Ah, gente, tá esse bicho tranquilo. tá dormindo, tá Tá que esquisito. Eu é, gente. Acorda, amor. Boazinha. Olha, olha que bom. gracinha. Gente, ele tá é. muito dormindo. Não parado. É. ai, que nervoso. Tá dormindo. Tá, dormindo. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, olha o pretinho também, é bonitinho. É Sim. porque. A, a tá dormindo, já. Vocês conhecem ah, no branco os Ai, gente. Meu Deus do céu. Aqui tá é aqui? Eu começar, não olhar muito não. Oh, Ai, eu vou querer paixão. umzinho. Vai Uma rosinha mesmo. Não, Ai, ah, eu já tenho um garantido. Ah, tá tá Ai, Você já tá ganhando quanto no YouTube? Toma! Jesus, <risos> <risos> <risos> que graças! É claro! É. Oi, gente! <risos> <risos> Como é que é a cor do pai? Todo preto. Então, onde saiu Todo cachorro? Sufista. Yes. Sufista. <risos> Mariana, Como que era? ela fugiu? Ele pulou. Ele pulou. Ai, Ai gente. É. Você tinha Olha o Olha a unha. Já quer é outro? Que é isso? Ah, é, bem que eu queria. Se fosse pra deixar um desse da vida, você deixaria o meu cachorro. <risos> tá meu cachorro na Poxa, <risos> a lava Mas é eu acho que o ele vai bater. Não uhum. vai nada, não é ruim. Então, não, ele cala com a mel. Porque a mel chega lá vai ser.. É, é ele fica. Porque eu acho que o Todd é muito terceiranista. O problema é que ela estiver no assim, dia. É embora que eu tinha que botar dela, ela já foi um tanto não dera Ai, negócio? que linda! Nossa, olha! Estamos aqui na chuva! Que chuvinha boa! Ah, não, que tem que botar 23, que é a idade. <risos> E Mas é pra cantar, só ficar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 Esse é o aniversário aí. Foi um misto de muita coisa. Oi, gente. Chegamos em casa já. Já tomamos banho. Vamos comer agora. Gente, são 11 e pouca. Acho que são meia-noite já. E aí, gente, depois eu acho que eu vou comer bolo. Gente, aquele bolo tá muito bom. Muito bom. Olha esse menino lindo. Olha, gente. É isso, gente. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Cliquem em gostei que ajuda muito, muito a Se inscrever, gente. Compartilhar pros amigos. Então, nossa, gente. Ajuda muito mesmo. Sério, vocês não tem noção mas antes de você dar um like Se inscrever No caso compartilhar com os amigos não, né? compartilhar com qualquer pessoa em geral então, eu Espero que vocês tenham gostado Um beijo e tchau